Vamos terminar o mundo das nuvens Parece que, sei lá, ele demorou uma eternidade comparado a todo o resto Mas, ok, então foi abastecer gasolina E, e depois ele vai voltar Será que ele vai voltar a tempo de se tornar um chefe? Eu não sei mais uh, Sei lá, com um nome como Hindenburg Eu imagino que esse castelo não vai ficar uh, voando por muito tempo aqui. Eu tô surpreso que aquilo ocorreu da maneira que ocorreu. Enfim, qual... deleguiado? Não. Isso aqui é simplesmente uma das Buds Bills que se dividem. Tudo bem, eu compreendo. Eu tô simplesmente seguindo numa direção arbitrária sem ter muita noção do que está ocorrendo aqui. Eu provavelmente vou acabar ignorando alguma coisa com consequência. Ah uh, yeah, eu sinto que já, tipo, eu ignorei boa parte da fase, mas não tem como ter certeza nesse exato momento. Como é que eu tô jogando uh, tão bem aqui exatamente? Eu não tenho a menor ideia. Eu vou simplesmente sair me aproveitando desse fato e pegar o midpoint quando ele inevitavelmente aparecer diante de nós. Ah, uh, huh. eu. Não sei exatamente o que fez eu pensar que foi uma boa... Quer saber? Eu ainda não vi nenhuma moeda, então eu não vou fazer nenhuma confusão. Ei, pássaro, está de volta. Não vou concluir nada, eu vou simplesmente seguir em frente e perder minha capa de pena. Certamente algo que extremamente não é ruim. É claro que é ruim, não é bom, era isso que eu queria dizer. Enfim, tanto faz, o que faz essa porta, que é uma porta difícil de se alcançar sem levar a pancada. E nós temos um... Uma capa de pena aqui, tudo belezinha, exceto pela parte onde a gente cai por completa incompetência. Ei, pelo menos a gente conseguiu uma vida ali, isso é um mérito. Oh, e tem uma porta que reseta a gente, caso a gente tenha cometido um erro terrível. Incrível. Sabe o que é mais incrível? O fato de... Ok, não, dá pra, dá pra gente retornar aqui. Isto é, de fato, algo que pode ser considerado incrível. Porque, como vocês podem perceber, isso aqui reseta. E sabe o que é ótimo? Se você se agachar numa situação dessas, você tem mais margem de erro aqui. Sabe o que te dá mais margem de erro se você cair lentamente? Isso, certamente, é algo que dá mais margem de erro. Tipo, uh, prestar atenção, isso... É... tudo que eu não queria que acontecesse, eu perdi a primeira moeda. Isso é trágico, isso é algo que eu não gosto, isso é algo que vai forçar... Ah, isso é algo que vai me forçar a refazer a fase, isso não é legal. Outro posto, tipo... Ah! Espero que não tenha uma moeda ali, porque eu realmente fiz um péssimo trabalho ali naquele momento. Para falar a verdade, indiferente. Eu vou ter que terminar a fase de qualquer maneira. Então... é. Yeah. Quer saber? Indiferente 2. Porque não tinha nada demais. Ok, a gente pode subir com esse cara. Mas o que, que a gente ganha com isso? Um cogumelo. E depois a gente vai ter que jogar um projétil ali para propósitos desconhecidos. Ou talvez não. Talvez a gente não precise conhecer tal propósitos. Ok, o que é com... Esses blocos uh, que estão em distâncias aleatórias. Eu pensei que eu tivesse que saltar por algum motivo insano, mesmo vendo... Ok, pra falar a verdade, aquelas moedas poderiam indicar que você tinha que subir ali. É, entendem. É assim que eu justifico aqui, etc. Uh, e yeah, é completamente esquecido que a gente tinha que fazer aqui. Com licença, aqueles uh, Parabidals vão reaparecer ou não? A resposta parece ser um tremendo não. O que parece ser um tre uma tremenda má ideia, mas tipo, a gente tem o Pássaro com jetpack para propósitos de. aí... Ok, eles não colocaram um cogumelo aqui justamente para você não perder tempo e eu perdi meu tempo e agora eu tenho que esperar um pássaro irritante ser um pássaro irritante. Caso contrário, na verdade, deixa pra lá. Eu posso simplesmente correr e dar certo, então sou imediatamente pego de surpresa por aquele cara. Ah, realmente algo que você não quer ver. Ok, tudo bem, chega, chega de palhaçada. Vamos jogar videogame de uma maneira decente. Enquanto o Mario fez uma dancinha vagamente bugada aqui, teria causado um terremoto se isso aqui fosse um ah, Super Mario 64. Tipo. Na verdade, o terremoto que acontece lá é somente o Lacto sendo um cameraman extraordinário, capturando as mínimas variações e trepidações em como o mar saindo e olha, ele conseguiu aquele trabalho por um motivo raios. Não foi por nepotismo, nem nada do tipo, ele simplesmente é o melhor que há. Ah, huh, flor de fogo. Não sei porque eu não esperava que a gente fosse conseguir uma flor de fogo ali, mas eu não esperava que a gente fosse conseguir uma flor de fogo ali. Uh, é tipo, contratualmente, obrigatório você fracassar pelo menos uma vez, toda vez que você tenta uh, passar por esse lugar aqui, simplesmente porque a pressa toma conta, eu sei, algo extremamente natural. Falo isso eis um exemplo da pressa tomando conta ali. Ok. Vamos pegar moeda, vamos em frente e vamos terminar a fase com sucesso, eu espero. Oh, a propósito, lembra quando eu tava uh, me perguntando sobre os lugares ali que tinham uns blocos amarelos de propósito ambíguo? Pois é, o negócio daquilo era que você provavelmente tinha que utilizar a capa de pena pela recompensa a propósito para virar os blocos e é, é simplesmente isso, é simplesmente isso. Ah, ok, eu estou meio que dando um salto cego aqui, só que não tinha nada de cego sobre aquele salto. Vamos simplesmente seguir em frente, que vamos de boa aqui e... Eu já ia dizer que nós não estávamos sendo ah, bombardeados naquele exato momento, eu estou surpreso que isso deu certo com o modelo. Mas será que é uma boa ideia? Sim. Oh, peraí. Eu estou vendo... Mas não acredito. O ah. que, que é pra gente fazer aqui? Tipo... É pra um ou ser simpático? Ok. Pássaro, tu tá sendo mala. Não era essa a direção que eu queria... Essa é a direção que eu queria. Oh! E aqui temos... Espécime balofo que não me ajudou como eu gostaria. Tem então, um segundo midpoint ali. Um, ok, isso é um sério problema. Ok, aquela, okay. aquela desviada ali por cima, tudo completamente feito só pra gente perder. Aquela moeda, porque, tipo, aquilo se tornou uh, impossível de se pegar sem morrer por eu ter seguido por aquele caminho. Tipo, sendo que eu fui no caminho que eu pensei que fosse o caminho secreto. Uh, novamente, o grande problema de segredos continua se repetindo vezes e vezes novamente. Ok, se E é isso, por favor, deixa eu cair aqui. E isso funcionou muito melhor do que eu imaginava. Ok, pulando agachado ali. Pra falar a verdade, só que até que não é tão longo assim quanto eu... Pensei que fosse por alguns instantes. Tipo, só aquela primeira parte que eu... Não entendi de maneira alguma, mas... Eu quero entender melhor logo logo. Olha, sabe uma coisa que iria melhorar esse jogo? Se você tivesse a capacidade de ter um power-up reserva que realmente iria ajudar nessas partes onde você precisa do power-up para seguir em frente, não é verdade? Certamente é verdade. Eu disse na verdade, mas era completamente retórico. Ok, espere um instante... aqui. Como você pega aquilo? Agora isso tá começando a ficar um pouquinho idiota. Ahn... E eu não tenho muitas ideias ali. Tipo, o jogo realmente não quer que a gente salte em cima do pássaro. Simplesmente pela maneira que ele se comporta ali. Tipo, o ângulo não é feito para isso. Então... Eu já posso eliminar isso da lista das possibilidades com um certo grau de confiança. E yeah, eu, eu simplesmente não sei, eu simplesmente não sei. Eventualmente eu vou descobrir. Vai ser incrível quando eu descobrir. Uh, mas até lá a gente simplesmente está na zona do mas, pra falar a verdade... Sabe o que seria fantástico se eu... Perder isso aqui, droga. Sabe o que seria fantástico... Se eu conseguisse voar... E o jogo meio que per... Hum... Pra falar a verdade... Voar nessas circunstâncias vai acabar me matando mais do que... Me ajudando, né? Yeah, yeah, não tem... Não tem nem o suficiente. E yeah, aqui estão... Estão sendo... E gordo e. Ok, eu acho que eu entendo o que o jogo quer que a gente faça e. Pera aí. Eu não sei. Bom, a gente pode certamente. Bom, agora a gente não pode nada. Pera aí. Ok, e não apareceu um parabédolo na direção oposta. Então o jogo quer então, que a gente faça um salto aqui. Não, Não é. Okay. ok, eu ainda não entendo o que fazer aqui. E eu tô começando a achar que eu nunca vou entender. Bom, se eu me agachar aqui... Não, ele me atinge! É extremamente confuso o que fazer aqui. Tentativa número... 1. Ah, onde eu simplesmente vou dar um salto aqui... Então eu vou saltar dessa maneira e... Isso não é o suficiente O que eu tenho que fazer? Oh, eu tenho uma ideia Ok, vamos ver se dá certo Ok, eu vou voando aqui oh, pra falar a verdade vou Voar pra lá não tem nada a ver com nada Ok, deixa o parabíton gordo aparecer ali Então a gente plano, exceto que não adianta. O parabilo gordo não adianta, não adianta. Ok, se a gente for aqui, eu fico indignado. Espera aí um momento, eu posso voar. E se eu posso voar, eu posso subir, e se eu posso subir, eu posso me frustrar. Me mata, porque eu tenho que voltar. Ok, isso aqui vai ser a única fase. Porque isso aqui é simplesmente intolerável. Deixa eu fazer um teste com esse parapetro aqui. Se eu ficar soltando em cima dele... Não, isso não ajuda. Ok, eu tinha uma ideia. Era uma ideia respeitável. Mas não foi uma ideia... De significado tipo que eu tô tentando a mesma coisa como se fosse dar certo. Se tipo aparecer um uh, desses parabéns gordos partindo da esquerda, então até que dá. Só que não é o que está acontecendo. Portanto. Simplesmente tentar a mesma coisa uma terceira vez Eu sei que isso não dá certo Porque eu ainda estou tentando Ok Uma terceira ideia Agora sim Esses Parabrituals pequenos São exatamente O que eu preciso para descer Até ali e sobreviver uh, Isso Era a intenção eu não tenho a menor ideia, mas finalmente eu consegui achar. Sem chefe? Ok. Ah, extremamente misterioso, mas tudo bem, eu não vou questionar. Ok, hora de partir para algo. Uh, também imensamente misterioso. Ok, simplesmente não tem chefe aqui fascinante. Pera aí, será que o chefe simplesmente não foi, não ficou pronto a tempo e é por isso... Ah, possivelmente. Senão não ia ter o um midpoint, por isso Ok, certo. Agora eu compreendo. Enfim. Onde... Onde está aquilo que eu quero? A moeda está literalmente aqui e para isso eu preciso de uma capa de pena. Dica, não tem nada legal sobre isso. Um, ok, então eu vou pegar a capa de pena. Eu vou coletar a moeda. Eu vou pegar o midpoint. E vou terminar o episódio e reterminar a fase em off. Porque.. Honestamente, aquela fase é bem curta. E se não fosse.. Todos os empecilhos, isso terminaria uh, de uma maneira extremamente tranquila. Não, não, não, não. Peraí, peraí. Vamos! Vamos pegar logo a capa de pena aqui. Yeah, yeah, yeah. A gente tem a capa de pena, etc. Tem essa pequena introdução. Agora aqui, simplesmente voar para cá. O jogo tá apontando ali para baixo. Não sei porque o jogo tá apontando ali para baixo. Não tem nada que interessa a ninguém ali embaixo. Mas tudo bem. Nós conseguimos a moeda e eu... Oh, yeah! Eu me lembro. Basicamente, passei como se não houvesse obstáculo por essa primeira metade. Mas, yeah, eu vou simplesmente refazer o resto da fase. Aí vocês vão observar o quão casual e tranquilo isso acaba sendo. Tipo, yeah! O fato daquele segredo ser meio obscuro foi o que atrapalhou tudo. E, honestamente, pode até ter sido mais culpa minha do que qualquer coisa porque eu não ter pensado uh, nos para Beatles do início, mas... Tipo, isso é pensamento de saída secreta, não simplesmente seguir em frente aqui, mas é yeah, o exemplo de como isso aqui vai simplesmente fluir com absoluta tranquilidade, como se eu tivesse jogando a primeira fase uh, do Super Mario World original pela milésima vez. Tipo, só essa fase aí flui extremamente bem, uh, excluindo as moedas, como vocês podem observar. Isso aqui é tipo, papum, basicamente... Não tem fase para ser considerada aqui. Agora, se a gente vai aqui, a gente dá um salto aqui, a gente vai tentar levar umas revoadas do pássaro. Midpoint, cano, ups, o chefe não está pronto ainda. Então, pum, acabou, fim. Isso foi, <risos> sem dúvida alguma, um tremendo contraste de experiências, mas, quer saber? Foi legal simplesmente mostrar a fase fluindo perfeitamente. Mas, enfim, eu tô curioso pra saber pra onde raios vai me levar. Oh, isso aqui vai levar a gente uh, simplesmente pro mundo de lava, que vai correr em paralelo ao mundo dos palhaços. É o que parece, isso também parece ser simultaneamente o mundo de gelo, porque é claro que isso tem que ser um dos temas.